É muita luta, né? Tô voltando pra casa com meu pé de baobá Tô voltando pra casa com pé de baobá Tô voltando pra casa com o pé de baobá Tô voltando pra casa com pé de baobá Ô oba, oba, ô oba, baba. A coragem, baubá. né? A guerra Mas, Os pessoal, quando falavam sem terra, tinha até medo Oba, oba, oba, o oba, oba, o O antes de criar o um movimento, existiu um coronelismo que o trabalhador era é escravizado, o trabalhador não tinha vez, o trabalhador vivia pelo pouquinho do trabalho que fazia, não tinha direito de botar uma horta no fundo da casa, não tinha direito de criar uma galinha, não tinha direito a nada. Aqui nós estamos na criação de um modelo onde é, o ser humano passa a ser mais racional escola aqui é floresta Fernandes diretora Solange, secretária Eliana coordenadora Belmira e agora eu vou mostrar um pouquinho da minha sala o que está fora de moda criança fora da escola pois há tempo não o direito de aprender Uma das maiores conquistas Nossa foi ter pensado em dezembro de 1993 sem nenhuma perspectiva, nem de ganhar terra nem de nada, que nós iríamos construir uma escola para transformar nossos filhos doutores e ganhar terra para que a gente pudesse fixar. Criança e adolescente, numa educação decente, para um novo jeito de ser. Imagine 28 famílias com fome depois de cinco despejos. Ninguém acreditava que nós iríamos ganhar terra. Meus meu filho, tudo se formou aqui dentro do assentamento, eles cresceu aqui dentro e se formaram. Um se formou em agro-oncologia, outro se formou em, em, em, naquela informática. Eu também estou fazendo, já concluí meu curso de agroextrativismo. extrativismo agora eu quero dar continuidade no meu curso de segurança no trabalho e assim por diante. É o que nos mostra! que Há 14 anos aqui. Minha, mãe, minha, é minha pai pai também, Tanta eu nasci aqui. Meu sonho era subir aqui. Agora meu próximo sonho é me formar em uma faculdade de direito. Criança fora da escola. E aqui é uma vida diferente que a gente tem. A gente considera todo mundo do assentamento como uma família. Já estamos ali na roça folhada goiaba, fazendo umas roupas. Um assentamento é um espaço onde a própria comunidade pode definir e deve definir os rumos daquilo que ela quer. Aqui no movimento a gente, as mulheres discute muito isso, da participação. A gente não tem essa preocupação de ter que fazer comida agora porque vai dar meio dia ou ter uma reunião ou ter uma mobilização. A gente deixa essa comida para de noite e vai pra mobilização, pra reunião, por que for, entendeu? Aí isso já é uma ideia bem madura na cabeça das mulheres, a participação. Por isso a demanda, né, que nós temos dessa, toda essa gama de cursos, de formação, aí tanto a formação política para entender assim como a sociedade funciona e como podemos também interferir, mudar essa realidade a nosso favor para ter uma qualidade de vida, como também para a questão mais técnica de como a gente organizar e não depender tanto de técnicos de fora, de pessoas de fora. que Essa é área que a gente sentou com a comunidade, então eles pediram uma, uma reparação desta área. Primeiro, aqui nós implantamos uma linha de leguminosa, frutífera e de essência florestal, plantando um cacau enxertado. Estamos fazendo teste há mais de quatro anos com eles. Nós temos uma pesquisa participativa. É a primeira vez que trabalho com cacau e é a primeira vez que trabalho em assentamento. Todo conhecimento aqui é maravilhoso. Quem é que está botando dinamite? A agroecologia está fazendo justamente esse resgate de que sim, a, a, a cultura tradicional ela tem seu valor, se produz com isso, né? e as pessoas, além de produzir, vivem com saúde. Sendo que hoje eu já fui para a roça, era 5h30, trabalhei até agora a pouco, aqui agora eu vou limpar aqui, lá embaixo um pé de mato, lá está em sombra, né? Aí eu fico lá. A hora que o sol me castiga, eu venho para casa, que a pessoa tem o direito aqui de trabalhar e estudar, descansar à vontade e ter um alimento dia-a-dia que dia, é um alimento, nosso alimento, é um alimento saudável. Água de bica, sem caixa e torneira, deságua rica lá da cachoeira. não vai comparar a gente comer um fruto saudável da aqui, tudo na base do orgânico, com quem bebe na cidade comendo esse produto. banana, maduras com é um caboreto as mangas é frutos que, que eles batem a gosto na, na, na área. Claro que não vai ter nunca que nem uma criança que nem a gente existe é aqui no nosso assentamento, que é só na base orgânica, né? Asfalto e alto. pode olhar fumaça e concreto. Eu acredito que o Movimento interno, quando assume essa parte da agroecologia, está dando um salto de qualidade e está começando a entender a grande responsabilidade que a gente tem com a natureza. E se terra vista, ou está bonito, do jeito que está, como vocês estão vendo, é porque a gente percebeu que, de 2000 para cá, a gente não conseguia fazer nada sozinho. Assim. É, a teia de agroecologia tem como objetivo unir povos e saberes. O representa a nossa universalidade, é e O movimento sem terra, lutando pela terra, pela reforma agrária e pela transformação social, ele sozinho não vai alcançar a transformação social. Então é importante que a gente Consolide as lutas com outros movimentos também, né? Tem o MST, tem o MLT, tem tanta. Hoje em dia tem uns, uns 20 e tantos. Pra mim, tudo é uma coisa só. Acertados, quilombolas, do pinamados, guaraguinhos. Só tem diferença de nome. Agora é de agarra é todo mundo. A grande luta pela terra tem que unificar os indígenas, os quilombolas e os sem terra. Tudo é possível, não sozinho, mas quando unimos pessoas, quando unimos Classes. E é com muita alegria que a gente caminha entendendo das nossas fragilidades, mas entendendo que isso é um processo pedagógico de aprendizado. Então, gratidão aos irmãos e irmãs. Porque a gente precisa dialogar, porque sozinho a gente não faz nada. Então, Le é e estar tá presenciando o jovem, fazer valer, porque é isso que a gente espera. Muito obrigado. a humanidade que pode salvar a si só a partir do momento que procura a coletividade, busca uma outra perspectiva de humanidade que não está dentro do capitalismo e não está dentro dessa sociedade ocidental. Fazendo um Tô voltando pra casa com Uma durinha sozinha não faz verão, né? Sobre a terra trabalhamos noite e dia. A agroecologia é para ti, nossa poesia.